Hey galera beleza, eu sou o Flame e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês passo a passo de como baixar e instalar o WinRAR da forma correta. Então não se esqueça já deixa o seu like de início e vamos nessa galera. Primeira coisa que você vai fazer você vai entrar no Google Chrome e pesquisar o WinRAR beleza. WinRAR pesquisou você dá um enter e clica aqui neste link aqui beleza vai tá estar na descrição do vídeo para vocês o link correto do WinRAR beleza você vai clicar aqui nesse botão azul aqui embaixo baixo WinRAR clicou nele você vai arrastar com o scroll do mouse para baixo e clicar aqui em baixo WinRAR e você clica no botão azul de novo beleza esperando um pouco vai aparecer essa telinha aqui e aqui você espera o WinRAR instalar corretamente beleza então eu vou esperar aqui e eu já volto com vocês uma hora depois galera com o InHara instalado você pode arrastar ele para sua área de trabalho para ficar muito mais fácil para você baixar ele beleza você vai selecionar ele ou assim ou clicando em cima dele tanto faz clica o botão direito do mouse vem em executar como administrador dá um sim para aceitar e tudo mais Aqui vai ser o local onde o IHAR vai ser instalado. Beleza, eu já tenho ele, então para mim não vai dar para baixar ele de novo porque eu já tenho no computador. Mas para vocês, vai ser bem mais simples, né? Você vai vir aqui em Install, espere instalar, e aqui vai ter todas as coisas que o IHAR vai fazer no computador, tipo é extrair né? Ó, o arquivo RAR, né? Que é isso daqui. Aqui você pode clicar em OK, dando OK, você vai clicar aqui em done e a instalação vai ser concluída, beleza? Então, ó, se eu clicar aqui em Donhance, só vai mostrar onde o meu iHard tá instalado. E é isso aí, seu iHard tá instalado corretamente aí no seu computador. Se você quer mais tutoriais como esse, não se esqueça de comentar aí o próximo tutorial, alguma dúvida que você tenha, de algum programa que você queira craqueado, que eu dou um jeito de trazer aqui pro canal, eu prometo. E, mano, é isso aí. Se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça, mano, deixa o seu like. E pra apoiar o canal, se você quer mais vídeos assim e acompanhar de vez, mano, dá se inscreve aí, ativa o sininho pra ajudar bastante o canal. Se inscrevendo aí vai me ajudar bastante e com o like aí também, mano. Então compartilha esse vídeo pra um amigo que não sabe baixar o Enrar e não tenha também, beleza? Então é isso, até a próxima. Fui! Oh, you make me Some. say sorry, oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will, no, so I choke you down just like a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 You know I never will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 How to get my fill, fill, fill. No, no, no. Do me in the worst way Don't let me sleep, never say sorry. Oh maybe I'll leave Maybe but you know I never will down just like a like that if i hate you then i'm someone new baby but you